aí a gente vai agora em ganhar, a gente vai em ofertouro que tem mais ofertas e vamos tentar achar o cassino, nossa olha que difícil para vocês 600 também né, aqui ó 30 dias off e tal. é aqui ó, vocês precisam instalar, abrir o app e completar até o level 100 e vocês tem que completar esse level em 30 dias. No caso a gente faz em 4 dias, né? E é vida. Foi, olheirantes. Essa é a minha mais visitos. Estamos aqui para mostrar um novo site de... Kaboom! E hoje viemos trazer um novo site de e hoje a gente veio aqui e o link do site começando já, o link do site vai estar aqui na descrição, mas antes de a gente falar como que é, você tem que se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar o vídeo para seus amigos e claro, ativar o sininho para saber todo vídeo, todo dia que tem vídeo um novo aqui no canal então agora bora para o site sem mais ou menos revelações aqui ó o link do site vai estar aqui na descrição do vídeo, tá legal? o link do site vai estar aqui na descrição do vídeo aí aqui ó, primeiro, aí vocês vão clicar lá no site vocês vão colocar seu username do Roblox no caso eu vou colocar Unicórnio, que é o meu usuário aí vocês vão em link olha, eu já tenho um Robux, porque eu já se inscrevi no canal Aí, quem tem Discord também vai conseguir ganhar mais um Robux. Eu vou, como, como eu tenho Discord, eu vou clicar aqui. E. Como o pessoal vai te chamar? Juba <risos> Nanica. Pra, tipo. É. Com você conseguir mandar os Robux, tipo, você não consegue mandar dois Robux já pra sua conta. Você precisa obter é, cinco ou mais Robux. Para você conseguir mandar para sua conta aí, se como vocês tivessem aqui ó, esse é o estoque deles mil e 316 de estoque deles, entendeu? Aqui aqui, ó, para arregatar os robôs aqui. aqui, ó. Vocês colocam um, dois, três, quatro, cinco. Coca 2 Request Pera aí Opa, o valor deve ser pelo menos 5, viu? Aí por isso você não consegue mandar os robôs, tipo dois robôs pra sua conta. Você precisa obter 5 Mas é tipo assim, aí depois eles vão, se você tiver 5, vai vir vão falar assim: Junte-se ao grupo, é semente retirado grupo, encontro, não Aí a gente vai agora ganhar a gente vem em ofertouro, que tem mais ofertas. E vamos tentar achar o cassino. Nossa, olha que difícil para conseguir 600 também, né? É a vida. Aqui, ó. 30 dias off e tal. É aqui, ó. Vocês precisam instalar, abrir o app e completar até o level 100. E vocês têm que completar esse level em 30 dias. No caso, a gente faz em 4 dias, né? Minha é vida. Aí aqui ó, aí vocês vão aqui do clicar, tipo um uh, dos sites anteriores, clicar no books Aqui ó, carregando. Aí ó, você vai ter aqui, aqui ó, coloca seu gemai coloca seu gmail de novo. Aqui eu vou colocar o gemai do meu celular, tá? Aqui, vou colocar tá Colocar o Gmail ali, ó Eita <risos> Aqui Aí é mais fácil aqui, ó Vocês copiarem e colar aqui Tá? Aí vocês clicam E não sou um robô Aqui, ó Clica aqui Aqui, ó Descer e sente Pronto Agora Aqui, ó Tá o... tá o meu celular. Então eu já vou a... achar o Opera aqui, ó. Aqui, ó, baixar o Opera. Aqui já tá o meu celular. Aí eu vou baixar o Opera. Aí o negócio do site. Não sei se vocês conseguem ver. Aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver direito. Aqui, ó. Botãozinho verde de instalar. Aqui, ó. Esse botãozinho aqui. Aí eu vou clicar aqui, ó, no botãozinho verde. Aqui, ó, aqui já aceitei. E agora tá baixando aqui o Opera. Aqui, ó, é rapidinho baixar o Opera. Ele é muito rápido. Desbaixar, então por isso aí, aqui, ó. Aí vai chegar no nosso Gmail aqui, ó. Aí aqui ó, tem alguma coisinha aqui ó, uma coisa de um Gmail aqui, que chegou, chegou um EMI, GMI de um site, não sei se dá pra ver aqui muito direito, tá meio tra travando, aí ó, aí eu vou clicar aqui ó, viu, aí já abriu o meu meu Gmail aqui. Aqui, ó, já abriu mensagem aí. Então aqui, ó. Pessoal, já abriu mensagem aí. Aí aqui, ó, a gente vai, vai procurar aqui embaixo o negócio de alguma oferta, ofertouro. Aqui, ó. Não sei se dá pra ver direito. É uma oferta ofertouro. Aqui, a essa é a vocês vão escolher a primeira. O okay, que oferta? Vocês vão clicar nela. Viu? Aí já apareceu o negócio ofertouro aqui, ó. Um negócio aqui. Um negócio escrito do ofertouro. Aqui, ó. Não sei se não dá pra ver direito, mas aqui, ó. Esse negócio azul escuro. Esse negocinho aqui. Aí, a gente vai clicar aqui nele. Aí, ó. Aparece, vai aparecer essa telinha aqui, ó Aí vocês vão no Opera Vocês clicam aqui no Opera aqui Pronto, cliquei aqui no Opera Viu? Aí já foi direcionado aqui Aí, ó, qualquer um aqui Eu vou clicar em sempre, tá? Aí, ó Aqui, ó, já foi direcionada para o site Não sei se dá pra ver direito Aqui ó, tá abrindo site, o site, o Google do site do ofertouro Galera, aqui ó, algumas versões de Android não vai dar. Aí aqui ó, o meu ainda não deu, ó. Deixa eu mexer um pouquinho aqui. Aqui ó, Ofert not. note, available, aqui ó. Deixa eu ver se dá pra traduzir. Ó, o meu celular não é compatível, não, tipo, não dá aqui ó. Tá escrito aqui. Aí, alguns Androids também não vai dar, entendeu? Aí, aí, aí por isso A gente vai aqui Aí a gente, vocês vão Aí eu vou tentar Abrir pelo memo aqui, tá Eu tô postando isso No meu computador Aí eu vou tentar aqui, tentar abrir pelo memo No meu computador Aí ó, eu já tenho o um memo Baixado ainda Ali ó, o um meminho Está abrindo o um memo E por enquanto, que abre você se inscreva no canal, deixa o like e compartilhe o vídeo, tá? Novo. Aí vocês clicam, Android 7.1 um, versão. Aí, viu? Tá criando. Tá criando ali, ó. Falta 1% pra ficar totalmente criado, viu? E por enquanto deixa o like. Se Inscreva no canal, é só descer a telinha aí Clica no botãozinho é, Vermelho Que não custa nada, não custa nem um real Tá, só você só precisa se inscrever Deixar o like e compartilhar o vídeo Com seus amigos falarem para ir fazer as mes Essas mesmas coisas é fácil É só clicar Você cli joga clicando o dia inteiro Não pode clicar no botão de se inscrever, que coisa viu E no like Né, terminou aqui Aqui ó Terminou Aí aqui, ó. Aí a gente vai in iniciar. Como sempre iniciando. Aqui eu tá abrindo e já tem uns jogos familiares que eu já ouvi falar, tá? Esse daqui eu já joguei. Eu também também já joguei, já joguei. <risos> e não sei mais qual que eu joguei. Eu sei, nunca joguei Pokémon, acho que já, não sei. É. Carregou aqui pessoal. Aqui ó, é que é a guia do memo. Vamos ver aqui ó. Aqui ó, já vai tá a coisa inicial do memo. Vamos na Play Store, vamos fazer o nosso login. Que sempre a gente tem que fazer o login na Play Store, né? Senão não dá pra baixar o Opera. Essa parte eu vou cortar. Tá, a parte do Gemai, pessoal. É que eu já coloquei o Gemai. Eu já coloquei a senha Aqui, ó, tá o Gemaia, Aqui a senha A gente vai em próximo Aí, concordo Aí, ó Aceitar Aqui, ó Já baixamos aqui Agora vamos em opera Como sempre, né já Navegador Navegador opera Com Fala aqui Olha aqui ó, o Opera é tipo um Google E por enquanto que é... Baixa o Opera, você se inscreva no canal, deixa o like e compartilhe o vídeo para os seus amigos Aí a gente vai abrir ó, ali o mai, mais aqui é o gmail Aí vocês vão instalar Vamos instalar aqui o gmail E o Opera O Opera já deve ter instalado Porque é bem rapidinho Por enquanto que instala o Gemai, Então deixa o like Se inscreva no canal E compartilhe o vídeo para seus amigos Um Dois Três E e já abri. Entendi. Você mai que Aqui, ó, no repli. Aqui, ó. Click Opera. Sempre. Bem-vindo ao opera. Navegadores rápido e super. Gratuito aqui. Ofertor que Já abriu o ofertor aqui Essa é a oferta que a gente vai fazer É Instalar Por enquanto Vai baixar você se inscrever no canal Deixe o like Compartilhe o vídeo para os seus amigos E quem não viu o vídeo anterior Que a gente gravou da rotina do Blocksburg, a gente vai deixar aqui no cards Aqui ó, aqui em cima Não sei se aqui ou é aqui Acho que é aqui Vai deixar aqui no cards Aqui o vídeo da Rotina de Bloxburg Minha rotina de Bloxburg Que é assim, né? é realmente assim Como eu sou criança, eu não faço nada disso É, mas assim Aqui ó Aqui ó, é assim ó Pra quem nunca viu o cassino, é assim ó é tipo um monte de. Aqui, ó. Aqui, ó. Abriu. Agora a gente vai abrir. Vocês não podem demorar muito para abrir, tá? Pessoal, se o jogo pedir, tipo, uma atualização assim, vocês não atualizam. Se eles pedirem muito, muito mesmo. Vocês têm que atualizar aqui, ó. Vamos passar o vídeo. Tutorial, a gente. Ou vai seguir o jogo? A gente é tutorial, tá? Ai... Não, ah, então. Pessoal, então, tipo, agora pra, tipo, que eu acho que você lugar logar aqui no jogo não vai dar. Porque tiraram o play, agora só vai play como convidado. Play como convidado não dá. Tipo, você não consegue mas então vocês vão ter que se logar na conta do Facebook a gente vai entrar na conta do no nosso Facebook a gente já volta pessoal então já como colocamos aqui a senha tan tan tan insira o código tem foi pessoal, então aí vocês pediram um código para realmente saber o que você né? Enviamos um código de login para você. Você inseriu sua senha incorreta para entrar insira o código de seis dígitos. Enviado para Paulo Sérgio, o um GMI que a gente colocou. Tipo, quem criou uma conta agora vai aparecer essas contas aí. Igual a minha, eu, tipo, eu criei essa conta agora tipo quem quer uma conta agora no Facebook vai pedir isso daqui código etc aí ó vocês vão criar uma nova senha pelo menos com seis caracteres caracteres aí vocês vão em avançar tá ó tá carregando ali em cima azulzinho. salvar senha aqui é o continuar Já coloquei a conta sem, agora vamos entrar. Entra. Aqui, continuar com o Paulinho. Great choice! Dar para, para, para, para. Cadê o português, português, português? Vai lá, vai. Aí, aqui pra gente, e... aqui que faz? só malho aí aqui, vamos um, pegar nossos negócios, trip você já sabe como que é isso chern aqui ó, então, curar tá parar sem... Aqui, deixa... 100 95 Aqui, vocês deixam 0 mesmo Aí Aqui, 20 Aqui, aquele... É aquele que eu não sei falar, tá? Entre é Joy e 10 Joy é de... Vocês vão ver o coisa que eu falava e Cherry Cherry Procurar um grupo Ah, e pra quem não viu o vídeo anterior Quem tiver com essas coroinhas aqui na frente Não pega, tá? E também quem tiver com um grupo vazio E sem coroa E também aqui, ó. Quem tiver grupo vazio sem as coroa na frente Vai aqui, ó Tipo essa, só clicar aqui, e ó Aqui ó galera, então já deu aqui seis porque já deve ter uma entrada de uma pessoa E aí então, a gente chegou um pouquinho cansado Aqui ó, vamos voltar aqui ó, aqui ó Tem daqui aqui Join Aqui ó Tem uma entrada de pessoas Aqui ó Viu, já ganhei o nosso Então, vocês vão jogando, jogando, jogando e daí Pessoal, então, se, se, como eu completar esses 500 Robux, como conseguir esses e conseguir esses 500 Robux, é, eu não vou conseguir, tipo, mandar pra vocês, que tipo, fazer sorteio. Eu não vou conseguir fazer sorteio. Não vou conseguir fazer sorteio, porque, tipo, só vai na conta que eu fiz. Que eu coloquei tipo a minha a minha conta essa conta aqui ó agora vamos colocar um nosso demora então por isso que não vai dar para trocar esse canto aqui então vai ficar fácil. e como eu ganhei esse três passando novo 549, <risos> 549 meu e eu não vou conseguir sortear então por isso eu tenho dois aí vai ficar mais dois aí eu vou conseguir 51, aleluia aí então aí vocês vão fazendo aqui e, e tipo é, aí eu daqui a uns um, dias como dia tiver feito a gente volta ah e antes e antes esse vai esse, é vocês vão lá no seu grupo clube eventos esses daqui a duas horas vai lançar um novo evento e nossa equipe nossa equipe vai ter que passar vai ter que passar olha essa seja minha equipe já construiu aí eu, daqui a duas horas daqui ó Vai liberar esses três juntos daqui a 4 horas e 46 minutos Pessoal, então como eu tiver saído já Como eu já tiver feito algumas como Daqui a alguns dias eu volto, tá? Daqui a alguns dias eu volto com Pra mostrar para vocês que level que eu tô E como se manda os robôs, tá? Então a gente vai finalizando o vídeo aqui mas depois daqui a uns dias eu volto e faço a nossa abertura. Pessoal, foi esse o dia. Foi esse o dia. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Até o próximo dia.